Falou palavrão? O que, que eu falei? Ah, não... Zona perigosa Mano. Mano. Qual era a chance disso com pequ... eu não Eu nem lembrava que isso tava na roleta, velho. Eu nem lembrava que isso tava na, ro... na roleta. Meu Deus. Não. Bom, tecnicamente não tá escrito Tirar a barba completa. Me dá um segundo. Vou fazer aqui, ó. Tirar essa barba aqui do pescoço aqui. Faz o corte do doutor estranho. Nossa, é muito difícil se barbear na câmera. É muito estranho, é tudo invertido Ok, ok Aqui eu não consigo ver, pera, vou ter que virar Eu não consigo enxergar nada Nossa, que horror Certo? Perfeito. Ok. Deu para tirar uma barba aí. Deu para dar uma raspadinha e tirar algumas barbas aí da, da, do meu rosto. Tamo junto, continuando então, aí ó, para compensar eu vou colocar aqui, vou vir aqui na lista ó, aí eu vou botar em tirar barba, aí eu boto, completa, pronto, agora, se cair de novo, se cair de novo, já era. Gente, eu, um, eu tenho um lugar pra ir depois. Se eu não tivesse que sair daqui a pouco, eu até. Eu até tiraria. Mas como. Eu, foi literalmente o pior dia de todos os tempos. Não vou, não vou me submeter a uma coisa dessas por causa de uma roleta. Uma roleta mentirosa dessas. Uma roleta manipulada dessas.